Chegou o um grande dia hoje, domingão, e hoje você pode ganhar este prêmio extra do Baú da Felicidade de 20 mil reais. Porque o Baú paga as suas contas. Vamos para o sorteio, então. Primeiro, eu vou sortear quatro pessoas, valendo o número de parcelas pagas, ok? O primeiro cupom sorteado é um, é um carnê novo, do Rio de Janeiro, é Sônia, Sônia Cristina... Ela, repito, ela mora no Rio E ela pagou a primeira parcela E vai receber mil reais Ela pagou 15 e recebe mil Sem sair de casa, sem nenhum desconto Agora nesse canto Mais uma Deixa eu ver quem é, é um, Vanderlei Vanderlei de Oliveira Matos Ele mora em Sabará, Minas Gerais Ele pagou a décima Primeira parcela Vai receber 11 mil 11 mil reais sem sair de casa nesse domingão, hein? Começar a semana com 11 mil na conta. Vamos lá, vai. Pra cima. Ok, mais um. Deixa eu ver quem é. É o Francisco... É o... Deve ser Francisco Sandro. Ele mora em Paca... Pacajus, no Ceará. Ele pagou a terceira parcela. Vai receber 3 mil reais o baú. 3 mil reais sem nenhum desconto, guardei os cupons, agora vamos para o sorteio de 20 mil. Letra A, aqui, aqui, agora que eu quero ver, agora quem vai ganhar 20 mil reais do baú pra cima! Pronto, chuva de cupons, acaba de ganhar 20 mil reais, é de Carvalhópolis, Minas Gerais. Pagou, bom, não importa o número de parcelas, mas ela pagou 5 parcelas e vai receber 20 mil reais o sorteio. O baú paga as suas contas, olha só. Todo domingo nós temos um encontro marcado, não perca, viu? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado nós vamos sortear as pessoas referente ao número de parcelas pagas. No domingo tem as três pessoas e mais uma ganhando 20 mil reais. Tchau, pessoal! de domingo, 19 de junho de 2022. E estamos chegando com muita, mas com muita alegria em mais esta manhã de domingo, com mais um sorteio da marca da sorte. Tô falando dele, do Real Cap que traz pra você em mais esta manhã de domingo, mais uma grande premiação pra você. E ó, em ritmo de festa junina, solta o somatinha! Aê, ah, do Miguel Car começa, começa com tudo porque tem que ser assim, né gente começar o dia com muita alegria pensamento positivo agradecendo a Deus por mais este dia e que este domingão seja um domingo grandemente abençoado por Deus, tá bom? e desde já, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e da sua companhia a partir de agora, juntinhos aqui ó, com mais um grande sorteio do Real Cap, mas agora, deixa eu convidar o cumpadiota sobrinho para trazer o bom dia dele, ô oh, oh, cumpadiota Bom dia. bom dia, bom dia, animado, bom dia. Dançar, animado com alegria, bom dia, vamos que vamos, vamos que vamos cumprimentar o pessoal do estúdio, você em casa, você que está de plantão aí, você que está se preparando para o Real Cap para essa edição, é festa, né, Cristiano, É festa, é festa é. gente, ó. E a gente tem que começar animado, tem que começar animado. Mas olha, a partir de agora está formada a rede Real Cap de rádio e televisão. São as emissoras que retransmitem com muito carinho o nosso sorteio todas as manhãs de domingo. E olha, nós estamos ao vivo pela TV Serra Afiliada ao SBT, presente nos 246 municípios de Goiás. E para você que está na linda cidade de Barra do Garças, Aragaças, Pontal do Araguaia, no Vale do Araguaia, você também nos acompanha ao vivo pela TV Barra Band, afiliada à TV Bandeirantes, aí em Barra do Garças, que também está retransmitindo com muito carinho o nosso sorteio. Mas olha, são 26 emissoras de rádio em todo o estado que também estão retransmitindo o nosso sorteio. E nós estamos ao vivo também, através das nossas plataformas digitais. É você também nos acompanhando ao vivo pelo YouTube, Facebook e também no nosso Instagram, tá bom? E desde já, gente, brigadão pelo carinho da audiência. Mas agora, deixa eu dizer bom dia pra essas meninas que tá bonita hoje, só. Olha que povo bonito, rapaz. Olha só. Bruninha, bom dia. Juliana, bom dia. São as nossas garotas a sorte, tá bom? E a gente agradecendo aí a esse patrocínio. O pessoal que tá vestindo nós, é o, é, é o Ateliê Caipira, tá bom? Nosso agradecimento a Kátia, todo esse look aqui ó, é lá do Ateliê Caipira quer ir bonito pra festa junina quer dançar bonito? Então passa lá no Ateliê Caipira, fala com a Kátia viu? Que ela tem lá tudo pra deixar você chique, bacanizado pra festa caipira, pra festa junina, né não, é não Jota? É verdade Cristiano, pra dar sequência dessa festa bonita aí, olha deixa eu trazer a premiação de hoje, veja aí Hoje, 19 de junho, tem o Arraiá de Prêmios e o Real Cap quer realizar os seus sonhos e mudar a sua vida e de sua família. Você que comprou seu Real Cap na promoção leve 2 e pague 1, um, ou como da sorte, boa sorte. Lembrando que tem a tripla chance. Veja a premiação de hoje.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 E boa sorte! Que premiação espetacular, né, gente? Deixa eu dar o um bom dia também ao nosso auditor aqui, o doutor Danilo Lira. Bom dia, doutor. Bom dia, Jota. Tudo em conformidade, o sorteio está autorizado. Cumprimentar os meninos que vão representar você aí de casa. São eles, o pessoal da TI. É o Guilherme e Tebel Luiz. Bom dia! É isso aí Cristiano Tá certo, tá aí a nossa competente equipe da TI Que mostra pra nós em tempo real Os ganhadores da nossa premiação O nosso auditor que fiscaliza E audita o nosso sorteio Já dando ok pra gente começar então Mais um grande sorteio da marca da sorte Mas olha, meu amigo, minha amiga e o que premiação maravilhosa, 40 mil reais do primeiro ao quarto prêmio, um automóvel zero quilômetro no quinto prêmio, é, é, um Volkswagen de cross, zerinho pra você no quinto prêmio. Mas olha, tem mais 30 mil reais no Giro da Sorte. Mas então, vamos começar o nosso domingo, vamos para o nosso primeiro prêmio de hoje, mas antes, conhecer o ganhador do primeiro prêmio da semana passada. O primeiro prêmio, um iPhone 13 Pro, foi ele o feliz ganhador, Elias Oliveira da Silva de Mineiros, com o Real Cap número 0434-049. Estamos aqui na sede do Real Cap Mineiros, primeira Avenida, número 178, para fazer a entrega do o iPhone o claro, bot tá aqui, ó. Ele é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 Muito bem, gente, vamos então para o nosso primeiro prêmio, já começando com esta mega bolada de 10 mil reais em grana viva. E eu já peço com muito carinho para que as nossas garotas da sorte já coloquem no globo da sorte as dezenas da sorte, porque a partir de agora, o domingão que começa com muita alegria, com muita emoção, é o arraiai de prêmios hoje, né, não, Jota, sobrinho? É verdade, cumpadi, olha, em Jataí você compra o Cap no supermercado Tropical, Tech Center, no supermercado baratão também, viu, Cristiano? Tá certo, e olha gente, você encontra o Real Cap em todos os pontos de vendas, espalhados em todo o estado de Goiás, mas você também compra pelo QR Code que está na sua tela, compra também pelo WhatsApp, compra pelo nosso site. O importante é você acreditar na sorte e comprar o seu Real Cap de toda semana, porque toda semana é uma premiação melhor do que a outra. E hoje, trazendo mais esta mega premiação para você, são mais de R$ 176 mil reais em prêmios, Jota. Alô, alô, Inácio, Holândia. Você encontra o Helcap na Relojaria Digital. Diz que Bebidas Martins, stop 20 variedades. A festa tá demais, hein, Cristiano? Tá certo, e aquele bom dia especial pra todos vocês que estão nos acompanhando em Goiânia, região metropolitana, pra você que tá no interior do estado. Mas agora sim, viu, Jota? Dezenas da sorte no Globo da Sorte, elas estão girando, girando. E a gente começa agora o nosso sorteio com o primeiro prêmio, 10 mil reais em grana viva. Mas antes, o nosso... Boa sorte! É a dezena do primeiro prêmio. É a dezena 37. É o 37. É a primeira do primeiro prêmio. Já começa marcando e comemorando. Marcou? Então marco 49 agora. Marco 49 agora. Olha o 37. Foi a primeira. 49 a segunda. Tá vindo mais uma. 46 é a terceira dezena associada, Marcou? Opa, coisa boa. Então marque e comemora. E agora foi o número um que veio. Agora foi o um 1 que saiu pra você do Globo da Sorte. Gente, o primeiro prêmio são 10 mil em grana viva. E agora com 48. Depois do 1, veio o 48. Olha o 48, marcou. Então marca mais esta, ó. Marca o 10 agora. Marca o 10 agora. Olha o 10. Olha o 10 que veio agora pra você do Globo da Sorte. Marcou o 10, então marca agora o 16, hein? Marca agora o 16. Olha o 16 que também veio. É o primeiro prêmio, são 10 mil em grana viva pra você. E agora foi o número 20. Agora foi o 20 que veio. Olha o 20. Olha o 20 que subiu pra você do Globo da Sorte. E agora foi o número 58. Dezena 58, veio agora. Agora, olha o 58, marcou, beleza, vamos marcar mais uma, então marca o 17 agora, olha o 17, procurou, achou, marcou, opa, coisa boa, olha o 17 aí, e agora foi o número 60, agora foi o 60, olha o 60, também subiu pra você do Globo da Sorte, e agora foi o 19, hein? agora foi o 19, gente, é o primeiro prêmio, e a gente começando com tudo, com esta mega bolada de 10 mil e grana viva, e agora foi o número 4, agora foi o 4 que veio, olha o 4, olha o 4, Olha o 4. Também subiu pra você do Globo da Sorte. E agora foi o 18, hein? Agora foi o 18. Olha o 18 aí. Olha o 18 que você tanto queria. Marcou? Então o marco 11 agora. Marcou 11 agora. Olha o 11. Olha o 11. Também veio pra você do Globo da Sorte. E agora foi o 50. Agora foi o 50. Olha o 50 que tava faltando pra você marcar no seu Real Cap. É o primeiro prêmio, Domingão, começando e mais esta mega premiação pra você. E agora foi o 7. Agora foi o 7. Olha o 7. Da Daqui a pouquinho tem mais um sorteio do Alfabeto Premiado. Para você comprou o Alfabeto Premiado durante toda a semana. Daqui a pouquinho tem sorteio do Alfabeto Premiado. É mais um produto com a marca Real Cap. E agora foi o número 56 que veio. 56 e agora? Olha o 56 aí. Marcou? Então vou marcar mais esta. Marca o 25 agora. Marca o 25 agora. Olha o 25. Olha o 25. Marcou? Então marca mais uma. Marca o 23 que ele subiu para você do Globo da Sorte agora. Olha o 23 aí. Olha a dezena. 23. Que também veio, e agora foi o número 8 olha o 8, pediu por ele, tava faltando ele, olha o 8 aí, marcou o número 8, então marca mais uma marca o 59, dezena 59 agora, gente, é o primeiro prêmio e são 10 mil, é só pra começar, já tem uma mega bolada pra você, e agora foi o número 6 que veio, agora foi o 6 que saiu olha o 6, olha o 6 que veio agora pra você do Globo da Sorte, marcou o 6, então marca o 5, veio coladinho com ele, olha o 5 olha o 5 que também subiu pra você do Globo da Sorte, e agora foi o número 54, dezena 54 Vê agora, olha o 54 é para marcar e comemorar, não esquece marcou, então marco 33 agora, agora foi o 33 que também subiu para você do Globo da Sorte marcou o 33, então marca o 22 agora, agora foi o 22 que veio, olha o 22 aí tava faltando ele, olha o 22 que tava faltando para você, e agora foi o 42 que veio, 42 também subiu para você do Globo da Sorte olha o 42 aí, 40 32 que subiu. E agora foi o 12, hein? Agora foi o 12. Olha o 12. Olha o 12 que também subiu pra você no Globo da Sorte. Marcou o 12? Então vou marcar mais uma. Marco 32 agora. Dezena 32, hein? Olha o 32 aí, Jota. É isso aí, Cristiano. Já foram 30 dezenas sorteadas. 30 dezenas sorteadas. A festa tá legal, tá demais. E ritmo de festas uninas. Vamos lá então. Em Montevideo, você encontra o Real Cap no Agro Prado, supermercado Gonçalves. Bebida gelada da Tatiane. Show de bola para e Lanchonete, Cristiano. Acerto, tá um abraço a todos vocês que estão nos acompanhando no interior do estado. Alô Goiatuba, alô Morrinhos, alô Itumiara, obrigado pelo carinho, gente. Pessoal que tá lá no Paparada Obrigatória, acompanhando mais um sorteio do Real Cap. Ô, gente, boa sorte para vocês aí, tá bom? E agora foi o 43 que veio, agora foi o 43 que saiu, olha o 43, 43 que subiu agora para você. E agora foi o 3 que veio, hein? Agora foi o 3 que saiu, olha o 3, olha o 3 aí. Gente, é o primeiro prêmio, estamos começando e já tem esta mega bolada em grana viva, são 10 mil pra você e o 34 acaba de subir o 34 vem agora, olha o 34 olha o 34, marcou então vamos marcar mais uma, marca o 2 agora, olha o 2, olha o 2 que tava faltando, olha o 2 aí Jota olha Cristiano já tem um coração batendo forte aí, são 34 dezenas já sorteada é, já tem uma aguardando por ela pela dezena da sorte, então vamos conferir porque agora foi o 13 que veio, foi o 13 que saiu, olha o 13, olha o 13 aí Jota, já tem quatro corações Batendo forte aí, Cristiano. Quatro corações batendo a mil pelo Brasil, aguardando somente por ela, pela dezena que vai dar esta mega bolada de 10 mil no primeiro prêmio. Então vamos conferir, porque agora foi o 35 que veio, foi o 35 que saiu. Olha o 35 aí, Jota. Já tem nove Real Capizá aguardando, nove corações e acelerado. É, tem nove aguardando então pela dezena que vai dar os 10 mil. Então vamos conferir, será que foi esta, será que é esta? Porque agora foi o 51 que veio, foi o 51 que foi. saiu. for a lot e a gente vai saber agora quem é, de onde é, o ganhador ou ganhadora do primeiro prêmio de hoje. Contemplado foi ele, Real Cap 0885 027, 0885 027. Quem é, de onde é, o ganhador do primeiro prêmio de hoje é da linda cidade de Mineiros. E quem ganhou foi ela, a Maria do Carmo Dionísio Câmara. Ela que é moradora lá no setor Leontino, ela comprou o Real Cap dela pelo site do Real Cap. E comprou como da sorte E ganhou sozinha A mega bolada de 10 mil reais mais em grana viva, Maria do Carmo Dionísio Câmara, de Mineiros, Goiás, moradora no setor Leandino, sozinha vai levar pra casa 10 mil em grana viva. Alô, Mineiros, olha aí, mais um felizardo ganhador, mais uma ganhadora do Real Cap na linda cidade de Mineiros. Parabéns, Maria do Carmo, parabéns, e todos aí de Mineiros. Vamos agora a gente apresentar pra você que mega premiação, hein? Vem aí pra semana que vem, veja só. Eita, que esse arraiá de São João do Real capta tá pra lá de Banso Viva Santo Antônio São João São Pedro Vila 26 de junho, último domingo do mês, a edição 310, tem muito dinheiro no Real Cap, são 173 mil reais em prêmios, tem 10 mil do primeiro ao quarto prêmio, no quinto prêmio são 100 mil reais, mais 20 giros de 1.500 reais e 6 giros de 500 reais.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 muito bem, gente, Tá aí mais esta mega premiação preparada com muito carinho para você. O último domingo do mês, é para fechar o mês de junho com chave de ouro. E olha só, são mais de 173 mil reais em prêmios em grana viva. São 40 mil do primeiro quarto prêmio, 100 mil reais do quinto prêmio. Gente, olha o tamanho desta mega bolada do quinto prêmio, 100 mil reais, tá bom? E mais 30 mil reais no giro da sorte. Mas olha, não esquece, viu? Somente o Real Cap tem a promoção do Leve 2 e Pague 1, um, compra um Real Cap e ganha outro. Mas tem também o Combo da Sorte. Aonde você compra 10 Real Caps, leva mais 10 Real Caps, tá bom? Por apenas 50 reais. Gente, são 20 Real Caps por apenas 50 reais. Então, ó, que tal terminar o mês de junho com muito dinheiro no bolso? Então acredite na sorte e vá correndo comprar o seu Real Cap, né não é não, Jota? É verdade, Cristiano. Você falou no Combo da Sorte tá todo mundo ganhando.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 Muito bem, então já sabe, né? Vai comprar o Real Cap, compre também o um combo da sorte e aumente ainda mais as suas chances de ganhar. Mas agora vamos para o nosso segundo prêmio. Mas antes, vamos conhecer o ganhador do segundo prêmio da semana passada. Põe na tela. O segundo prêmio, uma viagem dos seus sonhos. Foi ele, o feliz ganhador: Michael Almeida Nascimento de Itumbiara. Com o Real Cap número 0857-585. Comprou pelo site, na regional online. O segundo prêmio de hoje são 10 mil reais. Pois é, tem mais uma mega bolada de 10 mil reais agora. Mas antes, já pedida aqui as nossas garotas da sorte para estarem colocando novamente no Globo da Sorte as dezenas da sorte. Enquanto isso, ô, ô, ô Jota, Oi. vamos dar um pulinho lá na linda cidade de Mineiros. Viremos. Vamos lá para o setor Leontino falar com ela, com a Maria do Carmo Dionísio Câmara. Vamos acordar, Maria do Carmo. Ô, ô Maria do Carmo, bom dia! Bom dia! Bom dia! O oh, oh, do Carmo, aqui é do Real Cap que tá falando, minha querida. E, e desculpa tá ligando para você logo cedo nessa manhã de domingo, mas a gente essa? quer te dar uma notícia boa, viu, Maria? Sim. Quer saber que notícia é essa? É, é que você ganhou sozinha, Maria do Carmo, um mega prêmio do, do, nosso, do nosso primeiro prêmio de hoje, a mega bolada de 10 mil reais de grana viva. Uou! Ela uou! é uou! sozinha uou! sua, Maria do Carmo. Parabéns, Maria do Carmo. Tarde, Ei, felicidade, hein, Cristiana. Maria do Carmo tá com Feliz da vida, Maria do Carmo. Uai, a primeira ligação que eu recebi eu tava realmente dormindo, hein? nem tava lembrando do, do sorteio. Pois é, então, ó, desculpa ter te acordado, porque a gente tinha que, é <risos> que dar essa notícia é boa para você, viu? Hoje vai acordar todos os com essa notícia agora. <risos> Eu também queria. Ô, Maria do Carmo, ó, faz o Sim? seguinte, faz o seguinte. Vá, pega, é casada? Sim. Então pega o maridão, os filhos aí, prepara aquele almoção maravilhoso de domingo, tá bom? E vá uhum. comemorar, minha querida, esse prêmio que você acaba de ganhar sozinha. 10 mil reais em grana viva. É todinho seu, Maria. Parabéns, Maria Ei, do Carmo. Obrigada. Obrigado pelo Valeu. carinho. Fica com Deus, Maria. Um abraço a todos aí de Mineiros, meu amigo prefeito Elmar, Grande abraço. Vamos então para o segundo prêmio, Vamos porque lá. agora tem mais 10 mil e é com você, Jota. Obrigado, valeu Cristiano. Vamos lá então. 10 mil reais, já está saindo a primeira dezena. O 15 para você marcar no seu Real Cap. Pode marcar aí. Vai marcando nessa manhã que está demais, hein? A típica da festa Julina. Vamos lá. 15, já marcou? E então, tu marca o 23. O 23 já apareceu e é o segundo prêmio. Valendo 10 mil reais para você. É grana. 10 mil reais aí na sua banha de domingão. É o segundo prêmio. Marcou marcou 23 agora marca o 24 ao 24 chegando também para você marcar já tá valendo vai marcando já vai sentindo essa atmosfera essa alegria legal marca o 20 também o 20 já apareceu na tela do vídeo já subiu no globo da sorte e já tá aí no seu real cap também já marcou o 20 marca também o 31 ao 31 chegando chegando com alegria vai marcando que bacana que legal chama os vizinhos os familiares agora tem um 51 para você marcar já tá no seu real cap vai marcando aí, vai comemorando amigo vamos que vamos agora já tem o um 60 o 60 já subi... Subiu no Globo da Sorte e você já marcou, já marcou o 60 com essa alegria constante, o 60 tá aí, marca agora o 38, já subiu no Globo da Sorte tb é o 38, vai marcando, marcando em cima, no meio, embaixo, é a tripla chance, agora já subiu o 35, marca o 35 no seu Real cap é o segundo prêmio, são 10 mil reais pra você, valendo, grana viva aí, marcou o 35, agora tem o 47 pra você marcar também, marcou o 47, vai marcando aí, vai marcando, o 47 já subiu a próxima dezena aí, é o 16, marca também o 16, o 16, de já apareceu no seu Real Cap aí para você marcar, que bacana. Vamos lá, é o seu domingão aqui no Real Cap. Agora já marca o 37, ao 37 para você marcar também. Vai marcando, vai sentindo aí essa emoção forte. Agora tem o um 45, o 45 para você marcar também. Marcou, marcou que beleza. Então tá aí o 45, agora tem o um 59 para você marcar. Marca o 59, o 59 já chegou no seu Real Cap. Marcou o 59. Marca agora o 57, ao 57 aí para você marcar também. É o 57 no seu real cap, agora sim tem o 34 para você marcar também marca o 34, marcou o 34 então tá valendo, vem aí a sequência vamos lá, agora é a dezena 27 para você marcar, marca o 27 no seu real cap a marca da sorte todo mundo tá ganhando e você vai ganhar também a marca da sorte, tá aí o real cap marca o 10, marcou o 27 agora já subiu o 10, já tá no seu real cap e vai marcando e vai comemorando também agora tem o 25 ao 25 do seu real cap, vai marcando aí o 25 já chegou, chegou, chegou o 25 para você marcar também. Agora tem o 54. Marca o 54. Ó, oh, o 54. Subiu do Globo da Sorte. É o 57. O 54 para você marcar. Agora já tem o 22. O 22 também para você marcar. Marca o 22. Marcou? Você marcou o 54. O 22. Agora marca o 44 no seu Real cap Olha o 44 aí, gente. Marca o 44. A próxima dezena já subiu do Globo da Sorte. Já está aí na tela. É o 39. Marca o 39. Olha o 39 chegando. Chegando aí para você marcar o 39. Marca o 39 também. Agora tem o 5. Marca o 5. Marca o 5 também no seu Real Cap. Olha o 5 aí. É o segundo prêmio. Valendo 10 mil reais pra você. Em grana viva no seu Real Cap. Marcou o 5. Agora tem o 26. Marque o 26. O 26 já tá no seu Real Cap. Que beleza. O 26 já, já marcou. Que legal. Marque o 1. Marque o 1 agora no seu Real Cap. Marque o 1. Tá chegando. É o 1 agora pra você marcar. Já marcou. Já subiu a próxima dezena. É o 19, hein? Marque o 19 também. Vai marcando, vai comemorando. Que manhã bacana. É, né gente, emocionante o seu Domingão, marcou aí o 19 marca agora o 46, o 46 já chegou no seu Real Cap é o 46 é o 46 aí no seu Real marcou o 46, agora marca o 18 marca o 18 no seu Real Cap. marca o 18, marcou o 18, então tá aí ó, o 18 pra você marcar no seu Real Cap. agora tem o um 53 já chegou o 53 aí Cristiano opa, e com ele viu Jota, já são 30 dezenas que subiram do Globo da Sorte pra você, para mais esta mega bolada de 10 mil no segundo prêmio mas olha, aquele abraço para todo mundo que está nos acompanhando ao vivo pela Rádio Sempre FM, pelas ondas da Rádio Sempre FM, lá da cidade de Goiatuba, da linda cidade de Goiatuba. Um abraço ao nosso querido amigo Paulo Serrano. Alô, pessoal da Panificadora Pão Dourado, vendedor pé-quente do Cap, lá na cidade de Goiatuba. E o pessoal, viu, Jota, que se reúne Sim. todo domingo lá no Bar Parado Obrigatória para acompanhar o sorteio do Cap. Obrigado pelo carinho, um grande abraço a todos vocês e boa sorte! É isso aí, Cristiano. Marque agora o 7 no seu Real Cap. é o segundo prêmio. 10 mil reais pra você são 10 mil reais. Marcou, marcou o 7, marque agora o 32. É o 32 pra você marcar também. É o 32, Cristiano. Pois é, e com ele já estamos com o Real Cap aguardando pela dezena da sorte, viu, Jota? Beleza, marcou o 32, agora marca o 28. Olha o 28 chegando, o 28 já chegou no seu Real Cap. Vai marcando, vai comemorando, vai sentir essa emoção. Agora o 9 já subiu no Globo da Sorte, é o 9, marque o 9 aí. E com ele já são 3 Real Caps aguardando por ela pela dezena dezena da sorte, agora tem um 12 pra você marcar também, ó o 12 chegando vai marcando em cima, no meio, embaixo então tá aí o um 12 pra você marcar, é o Real Cap, a marca da sorte, e agora já são 7 tem 7 Real Caps aguardando por ela, viu Jota, Beleza. pela dezena da sorte, mas é a dezena que vai dar os 10 mil, exatamente Cristiano, marcou o um 12, agora tem um 43, marque o 43 aí Cristiano, e agora já são 16 tem 16 Real Caps aguardando por ela, pela dezena da sorte ó, oh, daqui a pouquinho tem mais um sorteio do alfabeto premiado Rodrigo Barbosa chegando daqui a pouquinho Com mais um sorteio do alfabeto premiado E tá demais, e tá fazendo sucesso Marcou o 43, agora marcou o 2 É o 2, marcou o 2 É o Opa, Opa 2, dois felizardos, viu Cristiano nessa festa bonita, vamos ao primeiro aí, olha o certificado é o 0479065 vamos ver quem leva e quem vai dividir essa mega bolada olha, tá indo para a cidade de Tumbiara. Sinomar Alves Borges lá do bairro Afonso Pena olha, a sede Tumbiara, Aline a, a vendedora lá olha, ganhou pelo grátis, e Tumbiara, né Sinomar Alves Borges, parabéns vamos ver agora com quem você vai dividir aí o um segundo prêmio. Vamos lá, o certificado é o 0729 048. Vamos conferir, então, será que é ela ou é ele? Então tá aí, ó. Vai pra Jataí é ela, Cláudia Pereira da Silva Guedes, lá do bairro Santa Maria, comprou pelo site. É o combo aí, né, Cristiano? Tá fazendo uma festa, os dois ganhadores. Com aí. certeza, Cláudia Pereira da Silva Guedes, lá da minha linda Jataí moradora lá no setor Santa Maria. E lá no setor Santa Maria tem vendedor pequeno, do Real Cap, viu? Lá na mercearia, que jóia, falar com o Zé Moraes e a... A Sônia, Vilela também são vendedores do Real Cap lá no setor Santa Maria e a Cláudia Pereira da Silva Guedes, ela que comprou o combo pelo site do Real Cap é uma das ganhadoras então do nosso segundo prêmio de hoje, viu Jota? Esse combo tá fazendo sucesso hein gente, vamos agora com a premiação da semana que vem tá demais, veja aí Eita que esse arraia de São João do Real Cap tá pra lá de bãozou, viva Santo Antônio, São João São Pedro,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 Compre pelo WhatsApp, site, app, nos pontos autorizados. Compre um e leve dois por 15 reais ou combo da sorte. Você compra 10 e ganha mais 10 Realcap por 50 reais. É tripla chance! Ajude a Casa de Apoio São Luís! Tem pro arraiado Real Cap, são 173 mil reais em prêmio. Realcap, realizando sonhos, mudando vidas, a marca da sorte. Viu aí, gente, que mega premiação. Olha, eu quero apresentar para você também a riscadinha do Cerrado. Lá você encontra dinheiro, tem carro, tem moto. Gente, roda aí.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 e muito mais A Riscadinha do Cerrado É o maior sucesso Além de concorrer a sensacionais Você estará ajudando a Casa de Apoio do São Luís a abrigar centenas de pessoas Portadoras de câncer A Riscadinha do Cerrado Você encontra em todos os pontos de vendas Do Real É Riscadinha do Cerrado muito bem gente, vamos agora então para o nosso terceiro prêmio Mas antes, conhecermos também os ganhadores do terceiro prêmio da semana passada O terceiro prêmio, uma moto, zero quilômetro Foi ela, a feliz ganhadora Fabrícia Gonçalves Antônio, de Itumbiara Com Real Cap número 0269203 oi Itumbiara! Bom dia gente, estou aqui na Banca da Paula Aonde saiu o terceiro Zero quilômetros. Tá tava não, não tava, gente, eu tava dormindo, <risos> ser sincero, acordei com o celular tocando minha mãe, minha irmã, todo mundo já sabendo que eu tinha ganho e eu ainda não. Tá vendo? Acordou com a notícia boa, Não, como? Né? Graças a Deus. Já sabe o que eu vou fazer com Ainda não, porque eu fui decidindo isso, então eu vou distribuir isso, dinheiro, Tá certo, tá no susto ainda. Gente... Banca da Paula, por tá aqui a Paula deixar aquele um recadinho pé quente pra vocês. É isso aí, Ana. A Banca da Paula completou nessa edição, né, com a nossa ganhadora Fabrícia. 124 ganhadores. Ela levou o tempo sozinha e também saiu o tiro da sorte aqui essa semana. Gente, vem muito piada, aqui do Viara, que é pé quente, é toda semana vem pra Banca da Paula. Aí é pé quente, viu? Vamos pagar a minha Vamos lá. mais o terceiro prêmio de hoje são 10 mil reais. Pois é, gente, tem mais esta mega bolada de 10 mil agora pra você. Mas enquanto isso aqui, ó, já pedi as nossas garotas da sorte estarem colocando novamente no Globo da Sorte as dezenas da sorte, porque agora vamos mais uma vez lá pra cidade mineiro, perdão, de Tumbiara falar com ele, com o Sinomar Alves Borges. Ô, Sinomar, bom dia! Bom dia! Tudo Caraca. bem com você, meu amigo? Tudo bem, Sinomar? Tudo bem. Boa! Oh. Oh. Estamos te é. incomodando aí nessa manhã de domingo, te acordando é. sempre para te dar uma notícia é. boa, viu, Sinomar? É que você notícia é um boa dos demais, ganhadores. Feliz demais, Como é que é? Notícia boa, feliz demais. Bom demais. Você então é. você já tá sabendo, você é um é. dos ganhadores da mega bolada de 10 mil reais do segundo prêmio, é. viu, Sinomar? Sinomar, você que tava que assistindo é? aí? Você tava assistindo o programa aí, Sinomar? Não, eu tinha dado uma saídinha, mas eu tava assistindo. Mas eu dei uma saídinha e eu não tava nesse momento agora, eu não, não assisti. Você compra sempre o Hellcap, Sinomar? Compro, compro direto. Então tá bom. Então, ó, muito obrigado por confiar no Real Cap, Grande abraço e que o seu domingão continue assim, viu? Somente Me coisas já, boas acontecendo já... pra você. E hoje é meu aniversário, é meu presentão. Que isso, hoje. rapaz. Oh. Que presentão, parabéns, então, hein? Cadê os oh, parabéns? Cadê os parabéns? Vamos cantar os parabéns Oi. aqui pro Sinomar, rapaz. Obrigado. Parabéns Obrigado. pra você. Muita felicidade, o Sinomar. Muita felicidade. Grande abraço, Sinomar. Vá comemorar Oi. seu aniversário, rapaz. Oh. Oh, agora eu vou comemorar lá demais. Da dia conta. Um grande Valeu. abraço. Vamos então para o terceiro prêmio, porque agora, ó, oh, é mais uma mega bolada de 10 mil. Então, marcando com tudo, marcando então vamos para a primeira dezena, é a dezena 55 é a primeira do terceiro prêmio então marcou, comemora, chama a sorte que vem, então depois do 55 o 37, dezena 37 acaba de subir, olha o 37 que você queria, marcou então marca mais uma, marca o 48 agora e daqui a pouco no quinto prêmio você já sabe, tem um automóvel zero quilômetro, é um Volkswagen de cross, serinho pra você no quinto prêmio e agora foi o número 29, agora foi o 29, olha o 29 Marcou. Então comemora. Chama a sorte que vem. E agora foi o número 56. Dezena 56. Também subiu agora. É o terceiro prêmio. E é mais uma mega bolada de 10 mil. E agora foi o número 15. Agora foi o 15 que veio. Olha o 15. Olha o 15. Também subiu agora para você do Globo da Sorte. Marcou o 15. Então mata o 52 agora. Olha o 52 aí. Um abraço para a cidade de Santa Helena. Alô, Patrícia do Balutico. Alô, Tico. É vendedor pé-quente do Real Cap lá em Santa Helena. E agora foi o número 18. Olha o 18, Edson Letreiros também lá em Santa Helena. É vendedor pé-quente do Hell Cap. E agora depois do 18, veio o 17. Coladinho com ele. Então Marque comemora. É, são mais 10 mil, terceiro prêmio. E mais esta mega bolada para você. E agora foi o número 25. Dezena 25, vem agora. Olha o 25, marcou. Opa, coisa boa. Então marca o 38 também agora. Dezena 38, veio. Olha o 38, pediu por ele. Olha o 38 aí, marcou. Então vamos marcar mais uma. Marca. Marco 49 agora. Dezena 49 agora. Olha o 49. Olha o 49. Marcou? Então marca mais esta, ó. Marco 21 agora. Dezena 21 também subiu agora para você do Globo da Sorte. Marcou o 21? Então marca o 28 também. Marca o 28 também. Olha o 28 aí. Pediu por ele. Olha ele aí. Dezena 28 também subiu para você do Globo da Sorte. E agora foi o número 14. Agora foi o 14. E o meu abraço, o meu bom dia também vai para a linda cidade de Quirinópolis. Alô, Tamires. Alô, equipe do Bronze. É vendedoras pé quente do Hellcap na linda cidade de Quirinópolis são mais de 400 ganhadores do Cap lá em Quirinópolis a capital da chica doida e agora foi o 33 que veio dezena 33 e agora marcou o 33 aí ó, então beleza comemora, então marca mais esta ó marca o 35, dezena 35 também subiu pra você do Globo da Sorte olha o 35 aí é pra marcar e comemorar e agora foi o 34 que veio coladinho com ele o 34 que veio coladinho olha o 34 Marcou? Então vamos marcar mais uma. ó. Oh, marca o 10 agora. Marca o 10 agora. Olha o 10. Olha o 10 que também subiu para você do Globo da Sorte. Marcou o 10. Então marca agora o 47. Marca agora o 47. É o terceiro prêmio. É mais uma mega bolada de 10 mil para você. E agora foi o número 45. Dezena 45 também subiu para você do Globo da Sorte. Pediu por ele. Olha o 45 aí. E agora foi o número 22 que veio. Agora foi o 22 que saiu. Olha o 22 aí. Dezena 22 também foi agora, marcou, então marca o 39 agora, olha o 39 Rodrigo Barbosa chegando daqui a pouquinho com o alfabeto premiado, e o 60, o 60 também subiu pra você do Globo da Sorte, olha o 60, olha o 60 que faltava pra você marcar o seu Real Cap e agora foi o número 46 que veio agora foi o 46 que saiu olha o 46 aí que veio pra você também do Globo da Sorte, e agora foi o 13, hein? agora foi o número 13, olha o 13 olha o 13, marcou, então vamos marcar mais uma, o que, que se vê agora, foi 53, pediu por ele, olha o 53, estava faltando ele, olha o 53 aí, e agora o que que veio para você do Globo da Sorte? Foi o 26 que veio, foi o 26 que saiu olha o 26, olha o 26 que também veio agora para você do Globo da Sorte, e agora foi o número 51 dezena 51 também veio olha o 51, procurou achou, marcou, beleza, então marca o 58 agora, marca o 58 agora, porque com o 58 o Jota, já foram 30 as dezenas sorteadas Olha, Cristiano, em Quirinópolis, você encontra o Real Cap na Capital Loterias, a Nível Mercearia, Supermercado Central, mais úteis, teu, utilidades. Então tá aí, Cristiano. A festa desse domingão tá daquele jeito, hein? Bem tá daquele cima. jeito. Um abraço pra toda a cidade de Caçu que está nos acompanhando. Um abraço à galera lá do podcast. Pode sim, a maior audiência no Sudoeste Goiano, a LW Supermercado lá em Caçu, que também é vendedor pé quente do Real Cap. Alô, Caçu, bom dia. E agora foi o número 27 que veio agora foi o 27 que saiu, olha o 27 marcou, então marca e comemora dezena 27 vem agora, é pra marcar e comemorar, e agora foi o número 4 que veio, olha o 4, olha o 4 gente, é o terceiro prêmio, são mais 10 mil, olha o tamanho de mais esta mega bolada, são mais 10 mil e o 42 vem agora dezena 42 acaba de subir olha o 42 aí Jota a emoção já vai apertando, já tem um réu capé guardando e um coração já acelerado aí Cristiano com certeza já tem um com o coração batendo a mil pelo Brasil, então vamos conferir porque agora foi o 3 que veio, foi o 3 que saiu. Olha o 3, olha o 3, olha o 3 aí, Jota. E já tem 3 réu caps aguardando, 3 corações batendo aí, vira corações batendo a mil, esperando por ela, pela dezena que vai dar nos 10 mil, né, gente? Então vamos conferir que pode ser essa então, porque agora foi o 16 que veio, foi o 16 que saiu. Olha o 16 aí, Jota. Já tem 4 réu caps aguardando. Já são quatro aguardando por ela, pela dezena da sorte, então vamos conferir, porque foi o 36 que veio agora, foi o 36 que saiu, olha o 36 aí, Jota. Já tem oito corações acelerados, batendo forte. Oito aguardando pela dezena da sorte, então vamos conferir, porque agora foi o 19, foi o 19 que veio, olha o 19, olha o 19, Jota. Já tem 13 Real é, caps aguardando, 13 corações aí, gente, imagina do jeito que tá, né, Cristiano? Pois é, muita emoção, viu, gente, então vamos lá, tem 13 aguardando pela dezena que vai dar os 10 mil e... Então será que é esta? Vamos conferir. Porque foi o um que veio agora. Foi o um que saiu. Olha o um. Olha o um aí, Jota. Já tem 42 Real Caps aguardando que, aí, que que Cristiano. é Isso, gente. É muita emoção. 40. Tem dois real capis aguardando por uma única dezena, mas é a dezena que vai dar os 10 mil. Então vamos conferir, que pode ser essa. Anota aí, Cosme, anota aí, maninho, anota aí, Ivan. Porque agora foi o número 20 que veio, foi o 20 que saiu. Olha o 20, olha o 20, olha o 20, Jota. Já tem 73 real capis aguardando. Que que é isso, gente, gente. 73 real capis aguardando pela dezena da sorte. Então vamos conferir, porque foi o 8 que veio agora, foi o 8 que saiu. Olha o 8, oh, foi, olha o foi, 8, foi, 8. foi ela. Foi. Foi. Foi. Foi. Feliz ar dos ganhadores, Jota! Terceiro prêmio. E a gente vai conferir agora quem são eles. Olha só. Primeiro contemplado foi ele. Real Cap 044 807. Quem é? De onde é? O primeiro ganhador dos 10 mil. É ela, a Martelena Carvalho Prado, da minha linda Jataí, moradora lá do setor Santa Terezinha. Ela comprou o Real Cap dela pelo WhatsApp, sério, e Jataí comprou como da sorte. Então vamos saber quem é o segundo ganhador do terceiro prêmio. Real Cap contemplado 0767 482. Quem é? De onde é? O segundo ganhador é Roberto Herculano da Costa, é de Joviania, lá do Jardim Santa Bárbara. Ele comprou o combo da sorte pelo site do Real Cap. Vamos então para o terceiro ganhador. São quatro finalistas ganhadores e o terceiro ganhador é o Real Cap 0029002. Quem é? De onde é? O terceiro ganhador do terceiro prêmio é o Carlos Cesmo Macedo Souza, é de Rio de Goiás. É morador lá do setor Serpro. Ele comprou o Real Cap. De ele lá na sede do Real Cap do cumpadre Tiago 3. Alô, Tiagão! Vamos então para o quarto e último ganhador do terceiro prêmio, contemplado Real Cap 0320 912. Quem é? De onde é? É a Danila Nunes Lela É de Mineiros. Ela é moradora do setor Cruvinel e ela comprou o Real Cup dela lá no Gás Ajato em Mineiros e comprou o combo da sorte. Daí tá os quatro felizardos ganhadores do terceiro prêmio que vão dividir a mega bolada de 10 mil reais em grana. Viva, Jota! É todo mundo fazendo festa aí com o Real Cap nessa manhã de domingão, gente. Olha aí a premiação da semana que vem. Tá sensacional. Pode rodar. Eita que esse arraial de São João do Real Cap tá pra lá de Banzo! Viva Santo Antônio! São João! São Pedro! Viva!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 Muito bem. É isso aí, gente. Olha, vamos agora ao quarto prêmio. Mas antes disso, a gente vai trazer os ganhadores da semana passada. Veja aí. O quarto prêmio. Um ano de salário mínimo. Foi dois ganhadores: Simone Fernandes Oliveira, de Naciolândia, com Real Cap número 0275-419. E agora é só lançar rolê, Calma onde? Foi trazer o um prêmio para pra Inglaterra, dividido no meio com um o tá aqui do meu lado, nossa ganhadora pé quente, Simone ganhou mais de 7 mil, que é, é, é, é isso Simone, qual foi a emoção que você foi sabendo ganhou? Foi uma emoção maravilhosa, quando o pessoal chegou e falou assim, ganhou o um real carro, <risos> ganhou <risos> olha aí gente, vendedora pé quente aqui do meu lado, Valda, convida essa galera para comprar o um real carro com você Nossa, longe. Tá esperando que vão pagar ela, maluco, porque ela ganhou mais de 7 mil reais, minha gente! É a hora <risos> da sorte! Pode continuar com esse arraial? Like you not! <risos> Denilson Barbosa, de Quirinópolis, com Real Cap número 0481-423. E é Ciclista! <risos> <risos> News Barbosa, o famoso Topozinho! Eita, então, homem de Deus! Quando é você foi sabendo que ganhou o Real eu fui no domingo almoçar com meu pai lá na fazenda, sim, Lá do lado do Topozinho, quando eu lá, meus filhos todos ia serrando, né? Oh meu Deus, eu ia ficar me serrando, porque. Ué, seu Rapu, você não é o Real Você não sabe, não? Eu falei, não, não, sabendo, não. Aí que eu vim de né? Lá na, na central nossa, lá em Goiânia, mais de 7 mil pontos. Oh meu Deus do céu. Convida esse pessoal a comprar o Real Cap com você, mulher! Pessoal, vem comprar o Real Cap de vocês, 15 reais, compra uma ganha outra e vocês também têm a opção do combo. Opa, Gaia, porque ele ganhou mais de 7 mil reais! É o Real Cap? A capa da sorte! O quarto prêmio são 10 mil reais! Pois é, gente, mais esta mega bolada de 10 mil para você agora, tá bom? E eu já peço com muito carinho para que as nossas garotas da sorte coloquem novamente no Globo da Sorte as dezenas da sorte. Mas agora, com muita alegria, eu vou lá para minha linda Jatai, vou lá para o setor Santa Terezinha, vou falar com ela, com a Marta Helena Carvalho do Prado. Ô, oh, Marta Helena, bom dia! Bom dia! Tudo bem com você, Marta? Tudo bem! É o Cristiano Castro que tá falando com você, mulher. Tudo bem, minha querida? Tudo bem, melhor ainda, né? Melhor agora que essa notícia boa. Como é que tá a nossa linda já tá, aí, tá Tudo bem? Nossa, tá ótimo, fria. É, chove, choveu ontem aí, né? É, e Fiquei sabendo da notícia Agora a notícia de frio já tá aí, como se diz É, é acho que o Brasil inteiro Sabe que já tá aí o, re, o negócio do frio a, a coisa é diferente, viu Mas olha, Marta, nós estamos te ligando Nessa manhã de domingo, viu, minha querida Pra te dar uma notícia boa É que você é uma das ganhadoras, viu Do nosso terceiro prêmio Da mega bolada de 10 mil reais Você vai dividir esta mega bolada Com mais três pessoas, tá bom, Marta? Tá bom Obrigado por confiar no Real Cap minha querida é isso aí, é de lei, né? <risos> é semana. Então tá bom, um grande abraço e um domingão abençoado pra você e sua família, tá bom? Um abraço a todos aí do setor Santa Terezinha. Amém. Amém pra vocês também Tá bom, beijão, meu querido, grande abraço Beijo. Vamos então para o quarto prêmio Porque agora tem mais 10 mil E é com você, Jota! Obrigado, Cristiano Vamos lá, mais 10 mil reais pra você, atenção Já apareceu aí, ó, a primeira dezena 48 pra você marcar no quarto prêmio Valendo 10 mil reais pra você Então marque, 48, vai marcando aí Já vai comemorando na sua manhã de domingo 48 marcou? Marque também o 5 Olha o 5 aí pra você, é o quarto prêmio, gente O quarto prêmio são 10 mil reais Marcou o 5, marca Agora o 10, vai marcando, vai comemorando. Essa manhã de domingão, promete, promete demais. Essa energia boa, marcou 10. Marca agora o 24 ao 24 e aparecendo para você marcar também no seu real cap. Já subiu a próxima dezena aí no Globo da Sorte e já vai aparecer na tela. 40, marca o 40, o 40 aí para você marcar. Vai marcando, vai comemorando, vai sentindo essa emoção. Tá legal, tá legal. É o seu domingão, marcou 40. Marca agora o 3, é o 3, é o 3 no seu real cap também. Já vem a próxima dezena, já subiu no Globo da Sorte, já apareceu na tela, é o 49. 49 pra você marcar. Marque o 49. Que bacana. Gente, vai comemorando aí, hein? Marcou o 49, agora marque o 47. O 47 pra você marcar também. Ó o 47 aí. Vai marcando, gente. Marcou o 30, o 47, agora o 36. Marca o 36. O 36 já apareceu aí na tela do seu do seu televisor e também no seu Real cap, 36, agora tem o 14. Marque o 14. Vai marcando. O 14 já tá aí pra você. É comemorado também marcar marcado o seu Real cap, Agora tem o 2. Marque o 2. O 2 já subiu no Globo da Sorte, já tá na tela. É o 2 pra você marcar no seu Real Cap também. Marcou 2, marca agora o 35. Agora tem o 35 pra você marcar. Real Cap, é a marca da sorte. Vai sentir essa emoção. É o 35. Agora tem o 31 pra você marcar também. Marca o 31. Marcou, marcou o 31. Que bacana. A próxima dezena vai subir, já subiu no Globo da Sorte. Tá então. É o 15. Marca o 15. O 15 agora pra você marcar. Marcou 15. Vai marcando, gente. Marcou. Legal. Agora tem o 59 pra você marcar no seu Real Cap. Marca o 59, vai marcando, gente É o 59 aí na sua manhã de domingão Real Cap, a barca da sorte Agora tem o 37 para você marcar também Marcou o 37, vai marcando Vai sentindo aí a emoção do seu domingão A festa tá legal, é festa junina 37 marcou, agora tem o 4 4 para você marcar também Marca o 4, vai marcando, vai marcando Marca em cima, no meio, embaixo Marcou o 4, agora tem o um 18 O 18 para você marcar, vai marcando, vai sentindo aí a emoção Essa atmosfera bacana no seu domingão Marcou o 18, agora tem tem o 1, marco o 1, o 1 pra você marcar também. Tá aí, ó, na tela. Tá aí o 1 pra você marcar no seu Real Cap. Que emoção gostosa, né, gente? Tem o 50 também pra você marcar, já apareceu aí. Ó, o 50, marque o 50. Vem a próxima dezena do Globo da Sorte, já subiu agora. E já apareceu, é o 6, é o 6. Marcou, marcou o 6, vai marcando, vai marcando e comemorando. Marcou o 6, agora tem o 28 pra você marcar também. O 28 já tá aí na tela, já está também no seu Real Cap. Já a próxima, aí, tá aí, ó. 54, marque o 54 O 54 já apareceu Também a dezena 54 A próxima dezena é o 56 Marque o 56, já subiu no Globo da Sorte O 56 já tá na tela, então já marque também No seu, no seu Real Cap o 56 E já tem o 12 para você marcar também É o 12 chegando, marque o 12 O 12 já tá aí no seu Real Cap, é o 12 É o 12, agora já tem o 55 também para você marcar, marque o 55 É o 55 aí gente Vai marcando, vai marcando Agora tem o 9, o 9 para você marcar também é o 9 que já apareceu no, no seu Real Cap. é o 9, marcou o 9, já subiu a próxima dezena no seu, do Globo da Sorte agora já tem aí ó, pra você marcar é o 25 é o 25, vai marcando, é o 25 no seu Real Cap. marcou o 25 então marque agora o 46 marque o 46, o 46 já apareceu aí no, no seu televisor já apareceu também no seu Real Cap. agora tem o 38 pra você marcar marque o 38 aí Cristiano vai com ele, vamos lá, já são 30 dezenas aí sorteadas pra você do Globo da Sorte para o quarto prêmio, para mais esta mega bolada de 10 mil Mas olha, deixa eu mandar um bom dia Um abraço para todo mundo que está lá em Montevideo Nos acompanhando, um abraço para o seu divino Lá do Comercial Paraíso E toda a galera que tá lá no Comercial Paraíso Acompanhando o sorteio do Real Cap. Alô seu divino, obrigado pelo carinho Um abraço a todos aí da linda cidade de Montevideo Obrigado pelo carinho da audiência Obrigado, então tá aí, 38 marcou, agora marca o 27 O 27 apareceu também aí no seu televisor, no seu Real Cap 27, marca o 27, marcou, marcou o 27, agora marca o 23 É o 23 aparecendo no seu Real Cap, Cristiano opa, e já estamos com o Hell Cap aguardando por ela pela dezena da sorte marcou 23, agora tem o 41 no seu Hell Cap. marque o 41 Cristiano e agora já são dois, tem dois aguardando por ela pela dezena da sorte agora já tem o 11, marque o 11, o 11 já apareceu, o 11 aí Cristiano, e agora já são três tem três capis aguardando por ela pela dezena da sorte, e ó, daqui a pouquinho tem mais um sorteio do Alfabeto Premiado Rodrigo Barbosa daqui a pouquinho chegando com mais este grande sorteio, é mais um produto com a Marca Real Cap, viu, Jota? É o alfabeto premiado fazendo muito sucesso. Marca agora o 33. Marca o 33 aí. Opa! O... Opa! Ola. Com ela, Cristiano. É, uh. não se leva sozinho pra casa prêmio, E o certificado aí, sorteado, foi 0,470, 488. Vamos ver se é ela ou se é ele. Tá aí então, tá saindo a cidade de Bom Jesus. É ele, o ganhador é o Márcio Rodrigues Lopes, lá do bairro Antônio Florindo de Oliveira. Comprou lá na distribuidora da Mariana, Bom Jesus, que bacana. Levou pelo grátis aí, né, Cristiano? Deve estar tá feliz demais da conta nesse né, hein? Alô, Barção, parabéns! Tá certo, é mais um ganhador na cidade de Bom Jesus de Goiás, o Márcio Rodrigues Lopes, mora do Antônio Florido de Oliveira. Então tá aí, gente, mais um ganhador lá na linda cidade de Bom Jesus de Goiás. Mas agora vamos conferir mais uma vez a nossa mega premiação para semana que vem, último domingo do mês. E a gente caprichou em mais esta premiação para você. Põe na tela. Eita, que esse arraiado de São João do Real Cap tá pra lá de bãozou! Viva Santo Antônio! São João! São Pedro! Viva!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 Viu só, gente? Que premiação, hein? Que premiação aí, gente. Olha, vamos agora ao quinto prêmio, mas antes vamos ver quem ganhou na semana passada. O quinto prêmio, uma casa mobiliada, saiu para um único feliz ganhador. José Itamar Fernandes, de Goiânia, com o Real Cap número 0719575. Comprou pelo site, na Regional Online. Chegou a hora do quinto prêmio de hoje. É um Volkswagen T-Cross zero quilômetro. Lembrando que é tripla chance. Muito bem, gente, chegou a hora dele do quinto prêmio e trazendo esta mega premiação para você. Um automóvel zero quilômetro, é, é, é um Volkswagen T-Cross, zerinho para você. E eu já peço com muito carinho para que as nossas garotas da sorte coloquem novamente no Globo da Sorte as dezenas da sorte, porque chegou a hora dele, gente, do quinto prêmio e trazendo esta mega premiação. É um automóvel zero, é um carro zero, é um Volkswagen T-Cross, zerinho, tá bom? Então a partir de agora, gente, ó aumentando ainda mais o volume da televisão, pensamento ainda mais positivo, dedinho cruzado, porque chegou a hora do quinto prêmio e tem um automóvel zero, tem um carro zero, mas olha, deixa eu mandar um abraço para a cidade de Tumiara, alô, minha querida amiga Paulinha Vieira, vendedora pé quente do Cap, lá na cidade de Tumiara, alô, meu grande amigo Canelinha, tá bom? E a cidade de Tumiara, que é pé quente, é muitos ganhadores, lá na linda cidade de Tumiara. Então, gente, ó, obrigado pelo carinho da audiência, muito obrigado a todos vocês, aí em Tubiara, que estão nos acompanhando e realmente, né, o Jota? É pé quente Tumbiara. É verdade. Olha, em Cachoeira Alta, você encontra o Real Cap com cássia, é, ciclismo e variedades. Fênix, forros e divisória. Em Paranaiguara, é, Bado Bocão, comercial Fernandes, Cristiano. Tá certo, então gente, ó, Real Cap sendo vendido em todo o estado de Goiás Mas lembrando que você também compra pelo QR Code que tá na sua tela Compra através do nosso site, do nosso aplicativo Também compra pelo WhatsApp, tá bom? Então vamos para o quinto prêmio? Vamos então para o automóvel zero Porque agora, gente, é um automóvel zero É um Volkswagen t Cross zero pra você E o primeiro, a primeira dezena do automóvel zero É o número 5 É a dezena de número 5 é, Olha só é o 5, a primeira do automóvel marcou, então marca mais uma marca o 38 agora, olha o 38 olha o 38, é um automóvel zero, é o quinto prêmio, é um Volkswagen T-Cross, e agora foi o 13 que veio, agora foi o 13 que saiu olha o 13, olha o 13, marcou então vamos marcar mais uma, vamos marcar mais uma é o 23, agora que veio, é o 23 que saiu, olha o 23 aí, marcou, é um T-Cross, zero quilômetro é um automóvel zero, e agora foi o número 20, agora foi o 20, olha o 20 aí, Jota, beleza, então você marcou aí, marca o 20, marcou, então agora marca o 50. Os 50 chegando do seu Real Cap. Marque, marque e comemora. Valendo nessa manhã de Domingão. Agora marque o 56. É o 56 do seu Real Cap também. É o 56 aí. Vai marcando, vai sentindo essa, essa emoção forte. Agora tem o um 41. marque o 41. marque o 41. É o quinto prêmio. Valendo pra você é o quinto prêmio. Marcou o 41. Marca agora o 46. É o 46 do seu Real, Real Cap também. É o 46 aí, gente. Marcou o 46. Agora tem o um 48 para você marcar. Marque o 48. Oh, vai chegar na sua garagem. marcou o 48. Agora tem o 36, Cristiano. Pois é, dezena 36. E agora para o quinto prêmio. O um automóvel zero. Então marque e comemora. Porque agora foi o 42 que veio. Dezena 42 e acaba de subir. Gente, um automóvel zero é um Volkswagen de Gross. Então marca com tudo. E agora foi o 25. Agora foi o 25 que veio. Olha o 25. Marcou. Uma coisa boa. Então marca o 54 agora. Dezena 54 veio. Olha o 54, olha o 54 que faltava, e agora foi o número 1 que veio, agora foi o 1 que saiu olha o 1 aí Jota, é isso aí Cristiano o 1 saiu aí, pra você marcar agora tem o 47, marque o 47 já chegando aí no seu real cap, marcou legal, marque, marque o 47 agora tem o 12, o 12 pra você marcar também no seu real cap, o 12, vai marcando, vai comemorando, que adrenalina aí hein, 30, marca o 30 agora, marcou o 30, marcou bacana, vai marcando, vai comemorando, vai sentindo aí essa emoção, agora marca o 24, Marca o 24, olha o 24 aí pra você marcar Marcou o 24, marque Marque agora o 53 aí, Cristiano Então marque, comemora Não esquece, tá bom, gente? Então vamos lá, quinto prêmio, é um Volkswagen de Cross Vamos ver quem é que leva Este automóvel zero hoje E agora foi o 3 que veio, agora foi o 3 que saiu Olha o 3, olha o 3 que veio agora Pra você do Globo da Sorte, marcou Então marca o 59 agora Olha o 59, olha o 59 Que subiu pra você do Globo da Sorte E agora foi o 17, Agora foi o 17. Você pediu por ele. Olha o 17 aí. Tava faltando ele, né? Então, Marque, comemora. E agora foi o 27, hein? Agora foi a dezena 27 que subiu pra você do Globo da Sorte. Olha o 27 aí. E agora foi o 52. Agora foi o 52 que veio. Olha o 52 aí, Jota. Que emoção, hein, Cristiano? O 52 já apareceu e Agora tem o um 15. Marque o 15. O 15 no seu real Vai marcando também. Vai comemorando. A emoção é forte aqui hoje, nessa manhã de domingão. marcou o 15. Agora marca o 26. Olha o 26. Olha o 26 aí. É a dezena 26. Marcou. Já subiu no globo da, da, da sorte E o 8. Pra você marcar também. Marca o 8. O 8 já chegando. Chegando para você marcar. Marcou. Marcou o 8. Então tá aí. Agora marca o 9. A sequência. Marcou o 9. Marca o 9. O 9 aí no seu réu cap. a marca da sorte. E tá valendo. A próxima dezena é o 34. para você marcar. O 34. Oh. É. Marcou. E com ele. Já são 30 dezenas sorteadas para o quinto prêmio. Deste automóvel 0 quilômetro. Então vamos lá, Jota. Porque agora foi 57. Dezena 57 e agora, olha o 57 aí Jota, já tem 10 Real Caps aguardando, 10 corações, batendo forte Cristiano, que, que é isso, é muita emoção então vamos conferir, porque foi o 45 que veio agora, foi 45 que saiu, olha o 45 aí Jota já tem 11 Real Caps aguardando 11 corações, 11 aguardando que vai dar o um automóvel zero então vamos conferir, porque foi o 40 foi o 40, olha o 40 marcou, 12 Real Caps aguardando Cristiano, 12 aguardando por ela, apenas a, a, a, a Vai dar o, o, o carro zero, né? O carro, o carro zero vida aqui, né? Isso. É a dezena que vai dar o automóvel zero. Tem 12 aguardando por ela. Então vamos conferir, porque foi o número 4 que veio, foi o 4 que saiu... Olha o 4, olha o 4 aí, Jota! Já tem 13 corações acelerados, batendo forte... É, amanhã tá é, demais, é muito emoção! É. Tem 13 aguardando uh. pela dezena... Que vai dar o automóvel zero! O um que cross era no quilômetro! Então vamos conferir porque será que foi? Será que será? é? Porque foi o 10 que veio, foi o 10 que saiu... Olha o 10, olha o 10, olha, olha, 10. olha o 10, Jota! Já, já tem 17 corações aguardando aí... 17, gente, 17 aguardando por ela... Pela dezena do automóvel zero... Então vamos conferir, porque foi o 58 que veio, foi o 58 que saiu, olha o 58 aí Jota já tem 28 aguardando Cristiano, é muita emoção gente, é muita emoção, tem 28 aguardando por uma única dezena, mas é a dezena do carro zero, então vamos conferir, porque foi o 33 que veio, foi o 33 que saiu olha o 33 aí Jota, já tem 51 real Caps aguardando Cristiano 51 real Caps aguardando por ela, pela dezena da sorte, mas é a dezena que vai dar no carro zero, então Vamos conferir, oh. porque foi o 39 que veio, foi o 39 foi, que saiu, foi, foi ela, foi ela. Foi na tela, primeiro foi ele, Real Cap 036-659. Quem é de onde é? O primeiro ganhador do automóvel zero é a Andrea Silva Lopes de Santa Helena de Goiás, moradora do setor Planalto. Ela comprou dela, da minha querida amiga Patrícia lá do lado Tipo, vendedora pé quente do Real Cap e ganhou com o Real Cap. Brinde vamos agora para o segundo ganhador. Põe na tela contemplado Real Cap 0512-027. Quem é de onde é? O segundo ganhador do carro zero. põe na na tela, contemplado 0512 027, é o Antônio T Silva, é de Anápolis, morador do Parque Brasília, ele comprou o Real Cap dele na Banca Mato Grosso também ganhou com o Real Cap Brinde vamos então para o terceiro ganhador, foi na tela, terceiro ganhador do Automóvel Zero, contemplado o Real Cap 0450 099, quem é, de onde é é o Pedro José Afonso de Lima, é de Goiânia, morador do Jardim Europa, ele comprou da Rosane Rodrigues, é regional Bandeiras e também ganhou com o Real Cap Brinde vamos então para o quarto e último ganhador do automóvel zero quem ganhou foi ele, Real Cap 0457-031 quem é, de onde é o quarto ganhador do automóvel zero, é ela, a Pamela Rodrigues Batista, ela é de Goianira, moradora do Parque Boa Vista ela comprou da Gabriela lá na Bernardo Saião Regional Campinas e também ganhou com o Real Cap Brinde, tá aí gente os quatro ganhadores de um automóvel zero quilômetro vão dividir um Volkswagen Tigros Zé e É isso aí, Cristiano. Vamos agora ao Giro da Sorte, mas antes vamos ver quem ganhou na semana passada. Só o Real Cap paga R$ 1.50,0 para cada ganhador no Giro da Sorte e a edição 308. Sorteio realizado domingo, 12 de junho. Foram mais de 20 felizes ganhadores. Foram eles... Wellington Azevedo, de Aparecida, de Goiânia... Denison Conceição, de Rio Verde... André Campos, de Goiânia... Carlos Pinheiro, de Iporá... Logo Artes, de Bom Jesus... Marta de Souza, de Campo Grande... Lucemberg Vanderlei, de Catalão... Lázaro Vieira, de Catalão... Nicomar Pacífico, de Santa Helena... Sebastião Rufino, de Rio Verde... Célio Luiz, de Itumiara... Honória Ferreira de Avelinópolis, Ana Paula de Tumbiara, Roberto Flávio de Caçu, Sirlene Pereira de Rio Verde, Gleu Besmar Ferreira de Mineiros, Getúlio Vieira, de Tumbiara, Valéria Aparecida de Porteirão, Davi Rodrigues de Jataí, Isaías Renato, de Quirinópolis.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 É isso aí, gente. Vamos ao giro da sorte, valendo R$ 1.50,0. Vamos ao primeiro giro da sorte. Vamos lá, então, tá girando aí. Olha aí, é o 0, é, 097 779. Quem leva o primeiro giro da sorte. É a Karina Lemes da Silva, de Rio Verde, lá do bairro Girassol. Vamos ao segundo giro da sorte. Ao segundo giro da sorte. 0058,803, quem leva? é Lene de Melo Camargo, de Rio Verde. É comprando um comercial bebida, gelada. É, tem tem. Vamos ao terceiro giro da sorte. Vamos lá, o terceiro giro da sorte. Já girando aí. 0328. 388, quem leva Oricos e Dalino Antunes de Oliveira, lá de Tumbiara, comprando na distribuidora Casa das Bebidas, vamos ao quarto giro da sorte, ao quarto giro da sorte é o 0233 589, Lindalva da Silva de Tumbiara. comprou na distribuidora de, bebida, de bebidas Marcos, quinto giro da sorte chegando, já girando na tela do seu real cap, 0217 967, Tiago Abraão Ferreira Lopes, comprou lá na panificadora Pão Dourado, é, na cidade de Tumbiara. sexto giro da sorte já girando aí no seu Real Cap 0074-723 que leva Nilva Souza Costa de Rio Verde comprou da Ana Vitória, vamos ao sétimo giro da sorte, ao sétimo giro da sorte, já girando, 0 356, 202 Edmar França Souza de Mineiros, comprando a Comercial Ferreira, vamos ao oitavo giro da sorte, já chegando na tela do seu Real 0390, 815 Edivan Bezerra de Araújo de Goiânia comprando a Luana Rodoviária de Campinas, vamos ao nono giro da sorte ao nono giro da sorte, tá aí o 9º, 0,386, 838, eh, Brasundina Emídia Ribeiro, de Catalão, comprou da QEG Importados. Décimo giro da, da sorte, décimo giro da sorte, já chegando em 0,054, 665, eh, saint, -Clair, saint Clair, Marques de Carvalho, saint Clair. Marcos de Carvalho, Rio Verde, comprou do astronauta Atelco. Tá aí então, é com você, Cristiano. Tá certo, Jota, vamos girar comigo, Claudinho. Tem mais 10 giros da sorte pra você aqui, ó. Cada um levando 1.500 em grana viva. Põe na tela. 11 primeiro giro da sorte, 0097, 584. Quem ganha? Juracir de Jesus Reis, é de Rio Verde. Moradora lá do Parque das Laranjeiras e comprou da WA Financeira. Vamos então para o 12o giro da sorte, agora girando. Contemplado o Real Cap, 0243, 246. Quem ganha? Wilson Cosma é de Quirinópolis, lá do setor Santo Antônio. Comprou da Bia, equipe do bronze. 13o giro da sorte agora girando. Contemplado o réu cap 0,252, 422. Quem ganha? Pablo Henrique Leal, é de Caldas Novas, lá do Itaici 1. Comprou do Afonso Afonso Maciel, regional Caldas Novas. Ganhou com o Real cap de brinde. 14 quarto giro da sorte agora girando. Contemplado o Real cap 0,216, 116. Quem ganha? Maria de Fátima filho Rodrigues é de Goiatuba, moradora do Recreio Bandeirantes, comprou na Panificadora Pão Dourado, ganhou com o Real Cap de Brinde. 15 quinto giro da sorte, agora girando, contemplado o Real Cap 0401-647, o Eder Ricardo da Silva é de Naciolândia morador do Bairro Feliz, comprou do nosso amigo Goiatuba lá em Quirinópolis e comprou o Combo da Sorte. Décimo sexto giro da sorte, agora girando, contemplado o Real Cap 0020-229, Maria Rodrigues de Amorim é de Rio Verde, moradora lá do bairro Promissão, comprou do compadre Tiago seis em Rio Verde, comprou o combo da sorte. 17 sétimo giro da sorte, agora girando. Contemplado o Real Cap, 0884, 015. Quem ganha? Dermeval de Jesus, é, é Iaçu, é, é bairro Boiadeira, né? Comprou pelo site e ganhou com o combo da sorte. 18 oitavo giro da sorte, agora girando. Contemplado o Real Cap, 0769, 432. Quem ganha? Valmi Prado Diamantino, é de Jataí, morador lá da Vila Progresso. Ele comprou pelo, pelo site do Real Cap ganhou com o combo da sorte. Décimo nono giro da sorte, agora girando. Contemplado Real Cap, 0334, 043. Quem ganha? Ivanildo, de Aparecida de Goiânia. Morador do Parque Trindade. Ele comprou da Júlia Fernandes, Regional Vila Brasília. Agora vigésimo e último giro da sorte. Cada um levando mil em grana viva. Contemplado Real Cap, 0080, 916. Quem ganha? Lindomar Camelo Pereira. É de Rio Verde, morador do bairro Liberdade. Ele comprou aonde? Papelaria Céu Azul, vendedor pé quente e comprou o combo da sorte. Tá aí os 20 giro da sorte deste domingo. Mas agora tá na hora do giro extra, aonde a gente também vai premiar os vendedores do Real Cap, aqueles que também compraram o Real Cap pelo nosso site, e também pelo aplicativo. Vamos então para o nosso primeiro giro extra: é para os pontos de vendas autorizados que vendeu o Real Cap na promoção do Leve 2 e Pague 1. Um. E a ganhadora aí do giro extra é a Paulinha pé quente lá de Tumiara, alô Paulinha ganhou no giro extra vamos então para o segundo giro extra e agora para os pontos autorizados que venderam o combo da sorte, segundo giro extra contemplado quem ganha A Adriana Lázara de Porteirão, né regional Santa Helena ela que vendeu o combo da sorte também é contemplada vamos então para o terceiro giro extra é para quem comprou pelo aplicativo então vamos lá, quem comprou pelo aplicativo e ganha no giro extra 500 em reais em Granavio é o Real Cap 0776-310. É o Carlos Lara de Oliveira de Jataí, lá no setor Aeroporto. Ele comprou o Real Cap dele pelo aplicativo e ganhou no giro extra. Vamos agora para o quarto giro extra. É para quem comprou o Real Cap pelo site do Real Cap. Contemplado Real Cap 3044-178. Quem ganha? Edson Marques de Souza de Bonópolis. Ele comprou pelo site e ganhou aqui no giro extra. Quem Giro Extra, é quem para quem comprou o Real Cap pelo WhatsApp e quem comprou e ganhou foi ela a, a Luzia do Real Cap 0666 756 é a Luzia Alves de Castro lá de Porangatu, moradora lá do setor Nova Jerusalém ela comprou pelo WhatsApp e ganhou no Giro Extra, e agora vamos para o sexto Giro Extra, é para quem comprou pelas nossas plataformas digitais e o contemplado foi ele Real Cap 0746 905, Roberto Herculano da Costa, ele que é de Joviania, morador lá do Jardim Santa Bárbara. Ele comprou o Combo da Sorte pelo site do Real Cap e ganhou no Giro Extra. Então tá aí o 6 Giro Extra deste domingo, Jota. Beleza, Cristiano, vamos ver agora quem ganhou no Giro Extra da semana passada, veja aí. Esses foram os ganhadores do Giros Extra da edição 308. Pontos de vendas que venderam o Real Cap de 15 reais. Compre um e leve dois. Mercearia da Carminha, Regional Anápolis. Ponto de vendas que venderam o combo da sorte. Vadislaine, campeão popular, Regional Rio Verde. Quem comprou pelo site? Érica Gomes, de São Luís do Norte. Quem comprou pelo app? Letícia Maria, de Senador Canedo. Quem comprou pelo WhatsApp? Irin Kalini Ramos, de Palmas. Quem comprou o Combo da Sorte? Valdemir Lourenço, de Mineiro. Muito bem, tem os ganhadores do Combo da Sorte da semana passada. Mas vamos falar com um dos ganhadores aí do automóvel zero do quinto prêmio. Alô, Andréa Silva Lopes, bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bem com você, Andréa? Nós, aqui é do Real Cap, minha amiga, e nós estamos ligando para você nessa manhã de domingo para te dar uma notícia maravilhosa, viu? É que você é uma das ganhadoras de um automóvel zero quilômetro do Volkswagen T-Cross do Quinto prêmio, ah. Andréia. Graças a Deus, muito demais, aí. Parabéns, Andréia, parabéns. Obrigado pelo obrigado. carinho, grande abraço a você, Andréia. Abraço, obrigado. obrigado. Vamos encerrar, né, Cristiano? Vamos lá, gente, E assim, a nossa edição desse domingo vai ficando por aqui. Até domingo que vem, né, Jota? Estou muito feliz, estou radiante vendo que essas pessoas aqui estão.